E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você tá no canal Bruno Cashback. Olha, devido aí a grande adesão a planilha organizando milhas eu tenho que fazer aqui um tutorial completo porque teve pessoas que tiveram alguma dúvida em relação a ela E aí nesse vídeo eu vou te mostrar tudo aí que você precisa fazer e tudo que ela pode proporcionar aí na organização das suas milhas a gente já vai para o vídeo nesse vídeo aqui caso você já tenha alguma planilha você pode pegar as ideias aqui e criar na sua planilha só que te dizendo aqui que você vai gastar um bom tempo para fazer algo bom bem legal assim bem complexo mesmo então valoriza aqui seu tempo eu vou deixar o link na descrição aqui para você ir adquirir sua planilha aí para um preço muito muito, muito tranquilo, muito barato mesmo. Valoriza seu tempo e já adquire que é muito mais fácil. Você vai economizar tempo e possivelmente ganhar dinheiro aqui com certeza se você usar todas as estratégias que eu passo aqui sempre no canal aqui para você. Então vamos lá. A gente está aqui na planilha. A planilha é dividida aqui assim, ó, por conta, né? São seis contas que você pode administrar, divididas aqui pela, pela essa barra de preto. Não clique em deletar nada sem você saber, porque de repente você pode apagar aqui, tipo aqui algum algum conteúdo, tipo aqui. ó Vamos dizer aqui tem tem informações tem um cálculo então não apaga nada sem sem você saber beleza porque que acontece eu vou te passar essa planilha aqui toda desbloqueada o que é um diferencial muito grande aí das planilhas que você consegue comprar aí pela internet como você pode ver eu tô usando ela pelo Google Drive aqui é pela internet pelo Google Docs e aí você pode administrar ela de qualquer lugar do seu celular, de qualquer lugar que você esteja. É muito melhor do que deixar sempre só no computador para você administrar suas contas. Então como é que funciona? Assim que você adquirir, ela vai, você vai receber ela no seu e-mail. E aí você vem aqui no Drive, Google Drive, clica em novo. E aí você vai fazer o upload do arquivo. Você vai mandar o arquivo aqui que você baixou para o Google Drive. E ele vai abrir assim para você já é, limpinho, tudo certinho aqui para você... Inserir seus dados e a gente vai para uma forma real aqui do que está acontecendo. Aqui, uma promoção que está acontecendo agora de 100% da Smiles com a Livelo, de transferindo da Livelo para Smile, você está ganhando 100%. E ainda tem um bizu muito bom aqui que é o bug que está tendo agora da, da Livelo. Então, já presta atenção completamente nesse vídeo aqui. Fica até o final para você entender. Se você está começando nesse mundo de milhas aí, aqui, velho, é sempre assim: você tem que sempre estar tá esperto porque sempre tem um bug desse aí que você vai conseguir pagar mais barato aqui aqui no seu mineiro e conseguir um lucro maior então vamos lá eu quero participar dessa promoção primeiramente vamos lá eu tenho aqui 14 mil pontos apenas eu tô essa daqui é, é minha conta principal mas a ah, na secundária que tem mais pontos em uns 300 mil pontos lá de 10 Smiles. aí vamos lançar aqui como se fosse vamos começar vamos, vamos imaginar que eu esteja começando no mundo de milhas agora Há dois meses atrás aqui, porque eu tenho 14 mil pontos, porque eu fiz a assinatura do Clube Livelo, né? Como você pode ver aqui, o Clube Livelo, 7 mil, ele custa aqui 289, que você vai ganhar 7 mil pontos por mês, beleza? Então eu vou adicionar aqui, então Livelo, vou adicionar aqui, clico aqui em Livelo. E aí quantos pontos eu adquiri? Eu adquiri 7 mil pontos da Livelo. Qual que foi o valor? 289. A data, você coloca a data aqui que for, vamos, eu vou botar aqui do mês passado, fevereiro, vou botar em janeiro. Que foi o primeiro dia é, 22 de janeiro. De janeiro. Aí eu não transferi ainda. Porque ela está lá. Ó, ela libera aqui. Se eu coloco alguma empresa aqui. Que transfira para outra. Ele vai liberar essa parte aqui de transferência. Para onde eu posso transferir da livela Eu posso transferir para TAP. Para Azul. Para Múltiplos. E para Smiles. Beleza. Então eu, eu comprei duas vezes. Né? Eu paguei a assinatura duas vezes. Vou adicionar aqui de novo. 7 mil pontos. A 220, 289 e aí foi no é, mês de fevereiro, dia 22 de fevereiro que eu paguei. Beleza, então a gente já tem aqui é, registrado esse, esse valor aqui que eu tenho. Esses 320 que a gente considera que foi de outras transferências e ele vai ficando aí. Normalmente você consegue só transferir é, valor cheio, só o milheiro cheio. Então beleza, aí que a gente está considerando que vai participar aqui da promoção da, da, da Livelo com a Smiles. Então você tem que fazer o cadastro, você tem que ser, para você ganhar a bonificação aí de 100%, você tem que ser Clube Smiles ou é, Cliente Diamante, ou ainda Cliente Clube Livelo. Então você tem que ser um dos, dos dois, eu vou estar com a assinatura do Clube Livelo, e sou diamante também nessa conta eu sou diamante e também tenho assinatura não tem problema nenhum não, clico aqui em cadastrar, já está aqui meu CPF eu vou deixar escondido aqui para vocês e clico em cadastrar, e aí se você está participando dessa promoção assim a primeira vez, o que a gente indica sempre é tirar print da tela, vou tirar um print aqui e está aqui cadastrado que eu vou participar dessa promoção então o que eu preciso fazer, eu preciso transferir os pontos, vamos considerar aqui a assinatura do, do Smiles né? vamos dizer que eu faço a assinatura mais barata da a Smiles que é 42 reais. Então eu vou ter que adicionar aqui que foi eu comprei aqui Smiles, eu ganhei mil pontos. Você pode essa adesão aqui normalmente tem adesão de você ganhar 8 mil pontos. É, 7 mil pontos aí vai variando. Vamos supor que seja adesão simples e aí eu ganhe é, 42 mil pontos e pago 42 reais por mês. Vamos fazer. Eu fiz a assinatura hoje, então o que acontece? Você viu que eu coloquei Smiles aqui, ele liberou esse daqui em branco aqui para eu considerar o que, que eu posso fazer. Esse daqui em relação a Smiles você tem a conta família. De repente você. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas eu já vou mostrar porque essa planilha é para pessoas avançadas também. Vamos supor que você já tenha tido ah, o limite máximo de CPFs nessa conta principal aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer com que os seus pontos que você adquira nessa nessa planilha vá para outra conta para você poder usar o CPF dela. Então, vamos supor que eu queira mandar para a conta aqui do Rafael. Eu venho, clico aqui e escolho Rafael quando você adquirir os pontos, da Smiles, isso daí tem que ser cadastrado na Smiles, você já vai receber nessa próxima conta aqui, você vai receber nessa conta e os dados vão estar todos preenchidos corretamente, beleza? Isso daqui é algo a mais, então as pessoas que já conhecem o plano família da Smiles vão entender aqui tranquilamente o que eu estou falando. Mas a gente vai deixar aqui ainda sem esse aqui, não precisa botar nada. Que você não fez transferência para ninguém Atualmente a gente tem assinatura aqui da Livelo né? E tem assinatura da Smiles aqui nesse valor você Pode ver que eu peguei aqui a Livelo 7 mil pontos é, A 289 E o milheiro dessa, nessa promoção aqui Tá saindo a 41 e 29, beleza? Então agora presta atenção que essa daqui eu vou te mostrar um pulo do gato atualmente nessa promoção que tá tendo esse bug. Não é comum isso aqui. Então, como eu já falei, se inscreve aqui no canal para você estar tá sempre por dentro desse tipo de promoção de bug, que é o que a gente busca. Então a gente vai aqui fazer a compra de pontos na nivela para fazer essa transferência. Então, né, nessa promoção o ideal é você ter 20 mil pontos, pelo menos, para fazer essa transferência para dar esse cálculo aqui exato. Então eu vou fazer aqui como assinatura desse mês também e eu vou ter. No total aqui 21 mil pontos Da Smiles com a assinatura Então eu tendo 20 mil, 21 mil pontos Eu consigo pegar essa promoção aqui no Completa do jeito que é melhor E aí a gente vai aqui para transferência Finge que eu já assinei aqui o clube E tem 20, 21 mil pontos Eu venho aqui eu quero transferir 100 mil pontos Coloco 100 mil aqui e clico em transferir Aqui você não precisa colocar aqui nada Você não precisa pagar imediato Você põe regular que é gratuita Clica em confirmar E aí clicando em confirmar eu tenho aqui 20 mil pontos, como eu falei, tá? É um exemplo, ainda não tenho, ainda não fiz a assinatura atualmente, mas vou fazer quando terminar o vídeo aqui. E aí eu tenho esses 20 mil pontos. E aí, para eu comprar aqui a diferença entre 80... Deixa eu botar o calculador aqui para vocês. Então, eu estou transferindo 100 mil pontos, né? E aí eu tenho 20 mil pontos, eu vou transferir apenas 20 mil pontos. Então, eu tenho 80 mil pontos que eu tenho que pagar nesse valor aqui de R$ 2.834,40. Isso aqui equivale ao quê? Se eu pegar é, este valor de R$ 2.384,40, dividir por 80, você vai chegar aqui num valor de R$ 35,43. Isso daqui a gente vai colocar direto aqui na planilha. Para você ter ideia, isso daqui é você conseguir o milheiro na Smile, na Livelo, pelo menor preço possível. Porque o normal de você conseguir aqui é 41,29 que é a adesão pelo clube. Esse aqui é o, normalmente, é o menor valor que você consegue a princípio. Com esse bug aqui, você está conseguindo é, comprar... Pelo valor aqui de 35 e 43. Dessa forma que eu estou te mostrando. Então é o menor valor que você vai conseguir. Vamos colocar aqui esses dados. Então o um exemplo aqui na planilha. A gente vai transferir 21 mil pontos no total. Né? E eu vou colocar aqui como se eu estivesse comprando os 80 mil pontos. Ó, 80 mil pontos livelo. 80 mil pontos. E a gente vai transferir aqui no valor de 2.300 2.840. E aí ele mostra aqui já embaixo o valor do, do mineiro que a gente adquiriu. E aí eu coloco aqui foi hoje, né? E aí a transferência vai ser para Smiles, né? A gente pode, eu vou olhar aqui na parte de venda. Na parte de venda, a princípio, eu tenho aqui disponível nessa conta mil pontos da Smiles. No valor aqui, eu não tenho lucro porque o valor aqui é, é o valor descontado do, da assinatura, de R$42,00. Pode ver que a planilha está limpa aqui no começo. E aí a gente volta aqui na assinatura. Então a gente está participando aí da transferência para Smiles, para Smiles no valor aqui de 100%, né? Então, todos esses pontos, tirando aqui no caso seria é, 6 mil pontos. Só que eu vou transferir, vou deixar mil pontos aqui, né? Que eu tenho 21 mil pontos, né? Ah, só lembrando, esse, é, esse dado aqui ele mostra quantos tem disponível aqui para você transferir. Eu vou só é, facilitar aqui. Vou, eu vou colocar o mil pontos aqui separado. Então eu vou colocar aqui assim: ó. Eu separei aqui apenas os 20 mil pontos que a gente vai transferir. E deixei aqui mil pontos, que seria, ó. Eu botei aqui mil pontos na livela que vale 41,29. E os 6 mil pontos. Também daria o mesmo tanto do, do milheiro. tá certinho aqui. Então a gente vai transferir esses três. E aqui ele mostra apenas o que eu ainda não transferi. tá O que eu posso transferir nessa parte. Se você quiser escolher outro aqui. Ah, eu quero saber quantos tem do Esfera. Aí não tem nada disponível para transferir. Da Livelo. Quanto eu tenho disponível para transferir? Eu tenho 87 mil. No caso eu vou colocar aqui mais transferência para Smiles. Então eu tenho 81 mil disponível apenas. Que seria esse 80 mil e esse 1.000 aqui. E a gente vai colocar aqui os 80 mil também para Smiles, tá? E aí foi no que? Foi 100% que a gente ganhou. Se você tivesse ganhado 101, você colocaria 101 aqui. Se você tivesse ganhado 300%, você colocaria aqui. Se foi só 80%, você também, só. qualquer valor que você fizer a transferência, você vai colocar aqui o percentual que você ganhou. Nessa daqui foi 100%. Ganhei 100% nessa, 100% nessa, que é a somatória de todo o valor que a gente transferiu. 100% e 100%, né? Então foi 100 mil pontos que a gente transferiu transferiu da Livelo somando esses aqui né e eu deixei aqui ó, apenas mil pontos que tá livre e aí então se eu peguei transferir 100 mil pontos e ganhei 100% eu vou ganhar 200 mil pontos então a gente vai aqui para a parte da venda da parte da venda funciona assim então eu transferi aqui eu ganhei 200 mil pontos nessa transferência de 100% e eu tinha mil pontos aqui que é a assinatura da mais. ainda não vendi nada o valor que eu gastei foi é, 3.702,11 centavos E aí vamos supor que você possa ir vendendo Eu fiz uma venda aqui da miles, vamos supor que eu vendi aqui 50 mil milhas a 1.200 reais 1.200 reais é o total Aqui eu ganhei a, a média Foi 24 milheiro Que eu vendi, vamos supor que foi Para um CPF na data de hoje Aí vamos supor que eu pegue e venda aqui de novo Smiles. Um exemplo aqui: caso você tenha feito outra promoção aqui, Tap, Azul, qualquer outra coisa, é só você escolher aqui, ó, Azul, Múltiplos, Smiles, Tap. Aqui você quiser vender, você vai colocar aqui o valor da quantidade de milhas, o total que você vendeu, né, a quantidade de CPFs. E o dia aqui que ele vai calcular a média. Então, a gente vai continuar aqui. Vamos supor que eu vendi é, 60 mil milhas agora, num valor aí de R$ 1.40.0. R$ reais. Pode ver que o, o milheiro ficou mais baixo, né? Então, você ganhou menos nessa, nessa, nessa venda aqui. Porém, ainda continua bom. Vamos supor que você gastou aqui dois CPFs nessa. E aí foi... Vou colocar toda a mesma data aqui, datas aleatórias. E aí você pode ver que eu já vendi aqui 110 mil e aqui ainda tem disponível esse valor aqui, 91 mil milhas. Né? E vamos supor que agora eu peguei e peguei a Smiles e vendi aqui os 91 mil milhas. Vamos supor que você venda a R$2.000,00. Aí você vendeu a 21,89, que é um um valor mais baixo para você vender para particular normalmente quando você vende para particular você vende acima de 23 porque o que acontece se você vender para hotmart ou para max milhas você vai pagar é, um a pessoa vai pagar o trâmite entre a hotmart e você e o cliente então se você vende direto para o cliente o cliente ele economiza e você consegue aumentar o custo aí do seu milheiro que é muito melhor então a gente coloca aqui dia 24 e aí aqui foram três CPFs e aqui vai somando os CPFs, cada um você sabe que é, na Smiles são 25 CPFs apenas que você pode emitir por, por ano. Se eu colocar aqui mais de, de 25 aqui, ele vai mostrar aqui que está com erro, tá? Vamos deixar aqui o 3. Então, no total... Nesse procedimento, nessa promoção aí, considerando é, o, o lucro, você vendeu aqui o total R$4.600,00 e o lucro real foi aqui de 900 reais nessa promoção que está tendo agora. Então, é muito boa, muito boa mesmo a planilha que é, contempla tudo que você precisa saber, tá? Aqui eu tenho também a parte aqui dos valores, se você quiser saber sobre aqui as transferências. Transferências bonificadas, você pode digitar aqui, foi 100%? Foi 120%, que tem também umas promoções. Aí você vai sabendo que todos os valores dos milheiros, quanto você vendeu, vendeu a 23. Então o total da venda aqui, você vai lucrar é, 24, 2.545 total no ano tá Mas isso daqui é só apenas assinando o clube esse, esse exemplo aqui Aqui você tem os valores também dos clubes para você ficar sabendo atento aí do que, qual que são os valores que são pagos Pode ver que a gente assinou o plano 1000 Da Smiles Num valor de 42 reais O anual você vai pagar 504 reais Você vai ganhar aí 12, mil, 12 mil pontos por, por ano no valor do milheiro é 42 reais e normalmente essas assinaturas aqui são bonificadas então você vai pagar no, no valor do milheiro mais baixo ainda e o mesmo caso aqui é da Livelo que está aqui, ó. se você assinar o, o plano é de 7 mil, o total no milheiro vai ser 41 e porém tem as bonificações, está tendo 300% de bonificação na assinatura. isso daí é uma promoção muito boa e você pode também entrar nela e ganhar ainda mais dinheiro com essas promoções. E vamos supor que apareça uma nova companhia aí você queira adicionar e não tenha aqui na planilha o que você vai fazer. Poxa, é simples, é simples. Olha, a companhia aérea é uma companhia aérea que vai abrir, vai abrir a nova companhia, vai abrir a nova companhia cashback. Aí você põe aqui cash... Cashback. Vamos dizer que apareceu aqui a nova companhia Cashback, tá? E essa aqui é, é a empresa aérea. E aí vamos supor que apareceu um novo programa de fidelidade que esse aqui tem a transferência. Aí é o XXX aqui, tá? Vamos supor que foi ele que apareceu. Então se você vier aqui e adicionar, você pode ver que está aqui disponível ele para você... É Comprar aqui o XXX, você consegue, você consegue transferir para outra companhia. Então, ele aparece aqui disponível o que você adicionou lá. E aí, você vai também transferir aqui para a companhia cashback e tudo vai ser calculado normalmente, entendeu? Bem tranquilo mesmo, bem completo. Então comenta aqui até o final, se você ficou até o final desse vídeo aí aprendeu tudo aí que você precisa saber desse mundo de milhas. Tem toda essa promoção complexa aqui e mais a administração da planilha. Então é muito importante que você esteja por dentro desse tipo de, de mundo aqui que pode te gerar muito, muita renda, muita facilidade de viagem e muito mais. Lembrando que o link para adquirir a planilha está aqui na descrição, então não perde seu tempo. Vai lá e adquire agora, beleza? Então valeu, até a próxima!